Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba Ai, olha só as minhas unhas, gente, são muito lindas! E elas falam bastante sobre o vídeo de hoje. Eu sei que é uma trend lá fora, tá? Em tendência, tá todo mundo fazendo esse desafio. Então eu pensei em por que não trazer pro canal fazendo a minha versão do desafio RGB. Então eu fui lá e mudei as lâmpadas aqui do estúdio. Vocês estão vendo o set de lâmpadas normais, que eu uso em todos os meus vídeos. Mas no vídeo de hoje eu vou ser obrigado a usar um set de iluminações vermelhas. Tem um atraso. Verdes ou azuis? O que acontece é que debaixo dessas luzes eu não consigo distinguir muito as cores, então é realmente um desafio muito grande. Na hora de eu fazer a minha maquiagem, não vou saber quais cores de sombra eu estou usando. E vamos ver no que, que isso aqui vai dar, né? Porque realmente vai ser complicado. Vamos voltar para as luzes normais só por alguns segundos. Mas enfim, se você quiser saber como é que eu vou me sair no LED Lights Makeup Challenge Que no caso seria o desafio de maquiagem das luzes de LED Já deixa seu like aí embaixo Comenta se você acha que eu vou me sair bem ou se eu vou me sair mal Se você acha que a minha maquiagem vai ficar bonita ou vai ficar feia, né? Nem eu sei, gente Eu acho que vai ficar assim... Um horror Se falou por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E claro, continue assistindo Eu levo de 1 hora a 1 hora e meia pra fazer uma maquiagem assim, bem completa, bem elaborada. Pensando nisso, eu vou dividir o meu tempo médio de maquiagem em 3, já que eu tenho 3 LEDs. Os primeiros 30 minutos vão ficar pras luzes vermelhas, os 30 minutos intermediários para luzes verdes, e os últimos minutos, que no caso eu não vou contar só 30, porque eu não sei se eu vou acabar minha maquiagem até 1 hora e 30 ou se eu vou ultrapassar esse tempo, vou fazer debaixo das luzes azuis. Vamos pras luzes vermelhas, né? Primeiro, <risos> vai. Então, pra base vai ser bem fácil Porque nessa minha primeira gaveta aqui Eu mantenho os meus produtos de pele E a base que eu quero usar hoje Tipo, eu consigo ler o nome da embalagem Sabe, eu só não consigo ver as cores Mas eu sei que é a base da boca rosa E é ela que eu vou usar Essa primeira parte da maquiagem Eu acho que vai ser bem de boa Porque os produtos são todos da minha cor Então realmente não tem como usar Eu só tenho base da minha coleção da minha cor Só tenho corretivo da minha cor Não, mentira, eu tenho corretivo mais escuro Então pode dar errado Mas enfim, gente Pra pele não vai dar tão errado assim O que eu tô mais preocupado é na hora da sombra eu tenho uma memória não tão boa, vamos dizer assim tipo, eu tenho várias paletas, mas eu não consigo lembrar da ordem específica de nenhuma eu acho que eu tipo lembro de uma sombra ou outra nossa, gente, debaixo dessa luz não parece que eu tô usando base parece que eu tô suado Pff. O problema de fazer a maquiagem debaixo de uma luz vermelha É que eu não sei direito Se a minha base tá certinha Espalhada ou não Ai, ai, né, Alge? Olha, quando eu passo base em cima da minha sobrancelha Dá de ver a diferença Vamos passar pra corretivo O meu problema é o seguinte Eu amo esses corretivos aqui da Natura A maior parte deles é da minha cor, né Na verdade é um tom mais claro do que a minha pele E alguns são mais escuros E eu não sei qual é a diferença entre eles Debaixo dessa luz Tem um nomezinho muito pequeno, mas é transparente Porque é da embalagem. Olha, mas esse da esquerda tá escrito claro 20 e esse da direita tá escrito castanho 20, então eu vou vindo claro, porque eu sei que o claro dá certo pra mim. Então, gente, eu não tô vendo diferença nenhuma depois de ter aplicado o corretivo. Depois que eu espalho, parece que eu ainda tô só de base. Diferente, né, galera? Um kkkk beijos. Pra selar eu vou misturar esses dois pós aqui, porque eu não tô achando meu pozinho da diversa, auge. Eu vou usar o belly angel amende, que é um pó que eu odeio, mas ele é clarinho. E eu vou usar esse banana powder da luizans que é um pó que eu gosto muito mas eu acho ele muito amarelado então eu vou misturar os dois pra dar uma compensada parece que o meu rosto tava suado e eu sequei mas não parece que eu apliquei pó, tipo, perdeu o brilho mas a cor tá a mesma coisa bota mais pó aqui, já tinha misturado, não sei mais. eita derrubei tudo aqui na mesa, diferente Olha, eu acho que o meu rosto tá selado Também não tô nem enxergando diferença nenhuma no meu rosto Tipo, eu sei os lugares que tá mate e eu consigo sentir mais ou menos Mas enfim Vou fazer meu contorno e eu vou usar essa paletinha da Boca Rosa Beauty Que literalmente as três cores estão iguais Essa do meio eu tô enxergando mais escura Mas eu sei que essa do meio não é a mais escura Eu sei que uma é a mais clara e a outra é a mais escura na ponta Mas eu não lembro qual ponta é a mais clara Geralmente os cosméticos vão do mais claro pra o mais escuro da esquerda pra direita aqui no Brasil então eu vou supor que esse lado aqui é o mais claro se eu não me estiver enganado eu acho que eu já fiz o meu contorno tantas vezes na minha vida que é mais coisa de memória mesmo, mas o complicado é que tá da mesma cor tudo, então eu não tô enxergando, fica difícil pra eu saber se eu já esfumei o contorno o suficiente ou não agora eu não lembro se eu fiz o contorno no meu nariz ou não Droga, eu sempre selo o meu nariz com pó translúcido Então se ele tá seco, não tem como eu saber se eu já fiz o contorno no nariz Ou se eu já fiz no rosto inteiro Gente, eu acho que eu vou fazer com o que eu acho que é o mais claro Se isso aqui for mais escuro, eu tô lascado Enfim, vou fazer os recortes Tomara que tenha pó nessa esponja Mas eu acho que tem Eu consigo sentir uma texturinha aqui Eu acho que tem pó E pelo menos recortar o meu contorno Eu vou fazer certo, né Não sei se eu fiz o contorno certo Agora vamos pra blush O blush que eu vou usar é o de sempre Vocês já sabem qual é Que é o Bronze 47 da Natura Que eu sei qual é, por quê Primeiro porque tem o um nome aqui atrás, né <risos> Ele tem um buraco já De tanto que eu uso esse blush E ele é o meu único blush que tem um buraco Então... É ele mesmo que eu vou usar. Vou agora tirar o excesso de pó do meu rosto, que eu não sei em qual lugar tá, mas eu sinto que tem pó no meu rosto. Gente, como é que uma pessoa passa tantas vezes Um pincel na cara e não muda nada Não tem diferença, socorro Pra iluminador hoje, eu vou usar O número 8 da Miss Rose Que é o Shimmer Highlighter Sob a luz normal, que é a que eu uso todos os vídeos Ele fica muito bonito, não sei hoje Gente, dá de ver um brilhinho tão leve. Nossa, nem parece que é o iluminador que estoura na luz normal, sempre que eu uso. Olha só, eu consigo ver uma leve definição no meu rosto. No monitor tá super esquisito, mas tipo assim no espelho eu consigo ver uma leve definição. Então, eu acho que eu consegui limpar as minhas sobrancelhas, mas eu não tenho tanta certeza. Então, gente, passaram-se meia hora. Vamos trocar a iluminação. Era RGB. Vamos trocar pra green, que é verde. Eu acho que eu já terminei a minha pele, né? Então, o que eu faria logo em seguida, depois da pele, seria preparar a minha pálpebra pra receber os olhos. Os olhos não, gente. A sombra. A minha ideia era fazer um look RGB Ou seja, usar as cores... Nossa, não tô mais lembrando o nome das cores Red, Green, Blue Vermelho, Verde e Azul Eu sei que a NYX Ultimate Bright tem todas Mas eu literalmente não lembro qual é a ordem Porque tem literalmente várias e várias sombras Tipo, um eu sei que é um verde Porque eu usei bastante que fica nesse canto aqui Mas fora isso, eu ainda preciso descobrir o vermelho e o azul Vermelho... Verde e azul. É, eu acho que vai dar certo, gente. Enfim. Olha, aparece uma leve sombrinha no rosto. Não dá de identificar a cor, mas eu sei mais ou menos onde ela tá. Se tivesse na luz vermelha ainda, eu acho que eu não iria estar enxergando. Vou vir aqui na outra pontinha desse pincel, esfumando tudo bonitinho. Nossa, gente, a sombrinha que tava sumiu. Agora a pouca noção que eu tinha, eu perdi. Pra verde Tudo se parece da mesma cor Só que de tons diferentes Essa aqui que tá toda arrebentadinha Eu sei que era um verde claro E eu sei que nessa paleta deu um verde escuro Então pode ser que seja aqui Eu vou arriscar Gente, o meu medo não é nem não estar passando as cores certas, é simplesmente estar passando cores feias, entendeu? Ou de um jeito muito mal feito, porque eu não tô enxergando o que eu tô fazendo, então eu não sei se eu tô esfumando direitinho, eu não sei onde cada cor tá indo, eu posso ter colocado as cores muito tortas, sei lá, eu posso não estar tá usando nem cor. Não, cor eu tô, eu tô usando uma paleta de sombra, né, também não vou forçar. Já pra azul, se aqui no começo eu acho que são as fileiras dos quentes e aqui embaixo eu sei de fato que tem verde, então talvez os tons frios estariam aqui no meio. Eu vou tentar a sorte, né? E se eu misturar todos? Pegar um pouquinho desse, um pouquinho desse, um pouquinho desse, um pouquinho desse. Eu amo como eu resolvo as coisas. Não sabe que são Usa todas. Eu amo o fato de eu estar fazendo o mesmo movimento Várias e várias e várias e várias vezes Durante vários minutos Sem ter a mínima ideia do que de fato eu estou fazendo Tá, já que eu estou enxergando a mesma cor várias e várias vezes Vamos logo cortar essa cut, que eu estou meio decepcionado já Que eu não sei nem o que está acontecendo No espelho eu não vejo diferença nenhuma Mas no monitor eu estou vendo esse lado aqui mais claro um pouco e uma coisa que eu tô gostando muito de fazer ultimamente é selar entre ações o meu corretivo com iluminador Principalmente se for iluminador solto, porque eu acho que fica lindo nas fotos Olha, gente, se os meus cálculos estiverem corretos, a técnica deu certo Se os meus cálculos estiverem errados, nesse momento eu estou parecendo uma palhaça Vou aqui fazer a mesma coisa, espero eu que não fique tão torto, porque torto eu sei que vai ficar, que eu não tô enxergando Vou agora colar cílios, cílios que eu não faço ideia de quais são o modelo. Já deu tempo? Então, gente, tava colando o cílio aqui, mas já deu o tempo limite da luz verde. Então, vamos trocar pra luz azul, que vai ser a final. Lembrando que a luz azul vai ser a última luz que a gente vai testar. Eu não acho que eu vou gastar mais meia hora nessa maquiagem aqui, porque eu já tô colando cílios. Então, vou tentar deixar essa maquiagem o mais simples possível. Eu vou aplicar um lápis de olho preto só porque eu acho que essa maquiagem vai ficar básica demais embaixo Se bem que já deve ter uma patifaria lá em cima, né, porque eu não vou fazer nada embaixo, mas eu fiz muita coisa em cima sem saber quais cores eu usei Bom, eu quero passar um batom nude E eu sei de cabeça como são as embalagens Dos meus batom nude, então por favor Não me matem, mas antes disso Vamos fazer uma coisinha pra dar uma esquentada Nessa maquiagem, a gente não saber mais Quais são as cores, eu tenho essas estrelinhas aqui Que de vez em quando eu uso nas minhas maquiagens E olhando aqui eu não consigo enxergar Quais, quais são as cores delas Acabei de derrubar todas, todas não Mas metade na mesa, olhando umas bem Pertinho das outras, tem umas que Parecem mais com uns, e outras que parecem menos. Essa aqui de cima parece muito com essa do meio, mas as outras já são mais diferentes. Eu queria muito que fosse verde, vermelho ou azul pra combinar com a maquiagem, se é que a maquiagem tá verde, vermelho ou azul, mas eu prefiro aplicar as estrelinhas da mesma cor independentemente de que elas sejam pra não ficar diferente de um lado do outro. Mas tomara que não seja uma cor feia, viu? Pra o batom nude que eu falei que eu queria usar com que vocês iam me matar É porque eu conheço essa embalagem aqui de cabeça É o batom da Boca Rosa Beauty e Inclusive o nome dele é nude, então já tem pra vocês saberem Ok, pode voltar pra iluminação normal Um, dois, três e... Olha! Eu acertei as cores! Eu fiz uma cut aberta, esse olho aqui ficou muito bem feito Esse aqui nem tanto. Mas, gente, a minha pele tá muito bem feita, tá igual eu sempre faço. Mas bem que a pele não ia ter erro, realmente. A estrela, eu colei toda torta, nossa. E é porque a estrela ainda era um referencial fácil, né? Gente, eu tô muito surpreso que eu não tava enxergando direito. Não achei uma maquiagem ótima, mas tá uma maquiagem decente. Tipo, se você olhar esse olho aqui, principalmente, tá muito bem feito. Olha, eu tava certo quanto as estrelas realmente elas são da mesma cor, mas eu colei uma estrela prata. Eu não teria falado na estrela prata, teria falado na estrela azul, claro, ou então talvez dourada, né Já que eu selei a pálpebra com o iluminador Isso foi bastante desafiador Mas eu acho que no final das contas eu consegui É um dos meus melhores looks? Definitivamente não É um dos meus looks mais elaborados? Definitivamente não É um look decente? com certeza. Então é isso aí, se você se divertiu tanto quanto eu me diverti, passei um pouco de nervoso, mas eu acredito que no final das contas eu, eu entreguei, gente. Eu entreguei simetria, eu acertei as cores, eu escolhi até as estrelinhas da mesma cor que não apareceram, porque eu escolhi prata mas enfim, né gente, não tinha como eu escolher eu não sabia que cor eu tava escolhendo realmente se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo, isso é muito importante pra que o YouTube possa recomendar o meu vídeo e o meu canal pra outras pessoas comenta aí embaixo se você acertou a sua previsão lá do início do vídeo você achou que eu ficar com a maquiagem bonita Se acha que ficar com a maquiagem feia Se você for novo por aqui Seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal a gente fala muito sobre beleza Sobre maquiagem Sobre moda E também tem vídeos de maquiagem Nas minhas outras redes sociais Como Twitter, Instagram e TikTok Principalmente no Instagram Que eu sempre posto vídeos e fotos de maquiagens Lá tem um conteúdo incrível Bem focado em makes Então se é nisso que você tá interessado Corre no meu Instagram e já me segue lá realmente tem makes belíssimas Pra você se inspirar Com tudo isso